Tchau, bem-vindos ao canal Itália com a Ana Paula e hoje eu estou aqui. Quem sabe onde é esse lugar? Né? É Aredia de Caserta, Palácio Real de Caserta. Ele foi construído lá para 1750, acho que 1742, e foi terminado em 1779, se eu não me engano. É, foi construído pelo rei Carlo de Borbô, né? Que depois se tornou o Carlo III. da Espanha, né? Que depois eles transferiram para Espanha. Foi governar lá, cansou de governar aqui, né? Aí foi pra lá. Agora a gente tá no jardim e depois a gente vai para os apartamentos, pro palácio. A entrada aqui custa 12 euros pros apartamentos adulto. Primeiro domingo do mês é grátis. Pra visitar os apartamentos. E no que diz respeito ao parque, se paga 5 euros por adulto e criança não paga. Eu acho que de, de até 24 anos, parece, se paga meio. Paga meia entrada, 2,50. Então, tipo eu, eu paguei 2,50. O Palácio Real de Caserta é a maior residência real do mundo. Em 1997 foi considerada, foi declarada pelo UNESCO Patrimônio da Humanidade. Aproveito a ocasião para já convidar você a se inscrever no canal e a deixar o seu gostei também e a compartilhar este vídeo. Amor, dizem que o rei escolheu construir aqui e não em Nápoles, mas... Tá fazendo gracinha no não. vídeo? Dizem que o rei escolheu... <risos> Por que, que o rei escolheu construir aqui e não em Nápoles? Vamos lá, bonzão! Porque eu nem queria ficar bem longe do, dos ataques. Ataques. Ataques. Navais. Navais, mas não muito longe de, da cidade de Nápoles. Mas é, aqui fica mais ou menos meia hora de Nápoles. Mais ou menos. Nós temos aqui, na longitudinal, 3 quilômetros de jardim, o qual. É possível admirar, observar várias fontes, vários estilos, cada fonte com uma história diferente e com um período diferente em que foi criado. Aí nós temos a Fontana Margherita, La Vasca e Fontana dei Delfini, La Vasca e Fontana di Eolo, La Vasca e Fontana di Cerere, Cascatelle e Fontana di Venere e Adone, La Fontana di Diana e Atteone entre outras tantas é, paisagens que se pode observar aqui. E durante o percurso, se bater aquela fome, é possível também, é é, é permitido usar aqueles banquinhos, os banquinhos que você vai encontrar no jardim, para fazer uma merenda ali mesmo. Já falei que aqui, Laredia de Caserta, ou Palácio Real de Caserta, é formado, bem, tem os apartamentos e tem os jardins também então tem os jardins ali italiana que foram feitos pro piccolo Ferdinando IV que era o filho do rei Carlo, né? Ferdinando e que era para ele brincar brincar de batalha naval tem aquele lago lá que eu acabei de mostrar que era para ele brincar, para eles treinarem etc depois o Ferdinando cresceu e se casou com a Maria, não lembro o sobrenome, mas ela. <risos> ele tá rindo porque ele fala que as mulheres, mas ela fez uma coisa bonita. Por quê? Porque na época tava na moda os jardins ingleses. Tava que... na, moda na Inglaterra. É então, mas ela trouxe para cá. Então aqui tem os jardins ali italiana e os jardins oh, e jardine ali inglês oh, que é trata da natureza, no mais aspecto mais intrínseco da natureza, que era o que representava a cultura dos jardins ingleses na época. Comunque si vede che è fatto da un re. Eh? Visita pelo jardim, e agora vamos lá ver como que é esse palácio por dentro. Bora lá! A construção da Redia di Caserta foi considerada a última grande realização do barroco italiano e foi terminada em 1845, embora fosse habitada já desde 1780. Conta com 1.200 quartos e 1.742 janelas e é, cobre uma área de mais ou menos 47 mil metros quadrados. <SILENCIO> Ma sai so perché questa roba qua? Tutta questa tenda? Non è solo per chiudersi, ma per i freddi. o presépio natalício foi inaugurada por Carlos de Borbone e depois ela foi mantida pelos seus sucessores, principalmente Francisco Primo, que foi um, um verdadeiro apaixonado dos personagens presepiais e que se mostrou um grande colecionista de pastores. Esse uh, presépio que vocês estão vendo é uma reconstrução feita em 1988 do presépio Original, de 1844, que foi encomendado por Ferdinando II. O original, ele foi roubado em 1985, por isso fizeram esse vídeo Espero que vocês tenham gostado dessa visita. Continue assistindo os vídeos e compartilhando. Não deixem de se inscrever no de deixar o seu gostei, pois é muito importante para o canal. Beijo grande e fiquem com Deus!